Cachorrado, eu contratei uma cadeira Camisa off-white Ela é toda amarela Sei que elas me querem Eu sei que elas só querem lucrar Várias vadias tentaram me forjar Mas eu já falei que não tenho coração Isso é realidade, não é fiel ganho mais, eu vendo mais, eu escondo mais E você fala mais, acho que eu vou ter que calar sua boca Acho que eu vou ter que parar com a boca Eles não me enganam quando assunto é dinheiro mano. Eles só apanham quando assunto é lucrar Sobre sua vadia, eu nem vou comentar Coloquei uma bala clava, mas eu não vou assaltar Mas eu não vou assaltar É o dia todo, ele só fala sobre drogas, vadia Vadias e drogas Ai ah, você não deve fazer isso Ah, você não deve fazer aquilo Foda-se Foda-se Foda-se só quem Eu não ligo pra fudido yeah. Não sei o porquê Você anda tão sumido. Foda-se aquele esquema Eu não quero emblema Dá pra